Beleza, galera? Meu nome é Carlos Insata, esse é o canal Faixa Verde e aconteceu, gente. Aconteceu depois de tanto zoarem uh, vários jogos aí, quando a mídia fala aí de algum jogo que a Microsoft vai lá e lança, desde Gone ficou com nota 72 amarelo no Metacritic, tá? Então, o que ocorre? Como é isso, tá? Então, eu até abri aqui o Metacritic. O que é o Metacritic? Metacritic, ele é um site americano que ele faz as informações informações de notas, dos trailers, músicas, vídeos, jogos, tudo que você imaginar tem uma nota lá, né? E assim, de certa forma, eles sabem para críticos estarem fazendo as, as, as notas e também umas informações de desempenho e como funciona o jogo ou determinado filme e hoje saiu aí a nota, a notinha, né? Do Days Gone, tá? Então é ficou com nota 72 aqui, tá? 72, não sei se tá dando para ver direitinho. E aí você pensa o seguinte, será que vale a pena jogar Desgone? Na minha opinião, vale a pena, tá? A gente tem que pensar o seguinte, que o Metacritic para mim ele não fala nada, tá? se o jogo é bom se o jogo é ruim isso aí é do gosto então por exemplo uh, se você isso aí também serve para calar a boca da galera né na época que a gente não pode comparar com o stage of decay né pra mim não é um jogo que eu gostei tanto mas a... o pessoal zoou bastante em 2018 quando o jogo foi lançado, e ficou com média 66, tá? O pessoal usou bastante da média 66, mas na verdade, assim, uh, se você for ver bem as, as informações, olha só, o jogo na época recebeu 90 de The True da Everwhite 82 IGN Itália 82 E aí depois teve alguns canais lá Algumas mídias já mais sonistas, né? Que já tirou com o jogo Já pegou e simplesmente Como a GOG Colnet A própria Eurogamer Que já deu nota baixa aí pro jogo, tá? Mas se você for ver bem, cara Tem vários jogos Aí tem jogos aclamados também Aí que a galera... Vamos lá A gente vai pegar o bote aqui do ano, né? Então... Eu venho aqui, ó. A gente vê que Wood of War recebeu 94. Ó, 94, 92. Tem tanta propaganda aqui que ele fica subindo. 81, então foram notas boas. Mas se você for ver bem, isso é um.. É, uma, é um exclusivo, né? Mas se você for ver bem ali uh, os exclusivos da MS também, ó. Vamos lá, Top Results for Forza, ó, tudo verdinho. E aí você pensa, o jogo é ruim? O jogo é bom? É se eu não gostar de corrido, o jogo é ruim pra caramba. Halo, vamos lá, ó, Halo Guardians, Halo Combat Evolved, de Halo Wars, Halo 3, tudo nota verde, ó, tudo nota verde. E aí você pensa o seguinte. Isso vai mudar a minha forma de querer jogar um jogo, de querer pegar e querer falar, ah, o jogo é ruim e tal. O jogo nem foi lançado, tem 11 horas ainda para lançar o jogo, ou seja, ainda tem tempo para a gente ver se o jogo é bom ou não. Algumas pessoas já pegaram ele aí em pré-estreia, já estão com o jogo na mão, uh, outros só estão aguardando download, liberar, né? Então, assim vai lá curte o jogo joga e faz aí a campanha e faz e joga não fica ligando para nota não gente porque o nota é uma coisa que fosse lembrar por nota ó, halo wars para pc ganhou nota 70 na época né então o jogo a, a, o pessoal da sony aí, pessoal que gosta de sony está esperando bastante o jogo é um jogo que vai valer a pena jogar Days Gone, é um jogo esperado. Eu vou ser sincero, eu tô mais esperando o Mortal 11 e o The Last of Us quando lançar, né? O Mortal 11 tá aí na cara do gol, eu ainda não consigo comprar o meu, né? Mas já tá pra jogar já, então assim... É mais pra tá falando isso, galera Pra evitar essa questão de comparação De nota, disso, daquilo Porque isso não vale nada Metacritic é legal pra gente ver Por exemplo, ó, filme e tudo mais Você vê alguma informação ó, Mortal 11, por exemplo, Sekiro Ó lá, uh, nota 83 Sekiro, nota 90 Pra Xbox, pra Playstation Mortal Kombat 11, ó lá 83, World War Z 65, um jogo que, pô, veio muito legal esse jogo Recebeu nota 65, vai deixar eu falar, falar, não quero jogar O mesmo jogo, World War Z, pro PS, pro Xbox One teve nota um pouco maior, 74, aliás, eu não entendo isso um jogo de qualidade um jogo igual tem uma diferença de nota assim será que é porque é porque tá rodando no xbox one x que tem uma qualidade melhor de, de imagem só isso e a jogabilidade não conta e o as horas lá no playstation do cara não conta as horas lá no xbox fat no conta, eu sei lá, então eu acho que o Metacritic é uma coisa pra gente ter uma noção, mas não é uma coisa pra levar a sério. Um abraço, gente, até mais, esse é o canal Faixa Verde.